Lula escolheu o senador Jean Paul Pratis como presidente da Petrobras e o senador Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia. Jean Paul Pratis é advogado e economista, ambientalista e empreendedor, com mais de 25 anos de experiência em petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. Ele tem mestrado em Planejamento Energético e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia e Economia de Petróleo e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo. Prates fundou uma consultoria em petróleo em 1991 e foi o redator da Lei do Petróleo em 1997. Ele também atuou como secretário de Energia do Rio Grande do Norte e foi responsável por levar o Estado à autossuficiência energética, com mais de 10 bilhões de reais em investimentos.